É muita energia. Mário, a gente já falou de coisas interessantes aqui. Nós concordamos né, que a ópera era uma coisa popular. Sim. Né, e ela é colocada hoje num, num pedestal, assim, da arte legitimada no Brasil, que no fundo, eu, eu vou citar esse sociólogo que eu estou estudando, o Pierre Bourdieu, uhum. que, que ele fala do, do arbitrário cultural, que é todo esse mecanismo que a sociedade faz para legitimar A sociedade, ele está dizendo dos... A, a, a população dominante, né, não os dominados, que fazem parecer que a arte deles é legítima, a outra não, né? Então veja bem, nós estamos diante de um paradoxo. A, a ópera começou no âmbito popular, né, e agora ela muda para esse âmbito aí. E um outro grande problema é quando o Bourdieu fala do capital cultural, né, que quando uma criança chega, eu, eu vou quando uma criança chega na escola e ela nunca ouviu uma música do Beethoven, ela nunca ouviu uma música do Mozart, ela nunca ouviu o Vila ela não faz ideia do que é uma ópera. Quando ela chega numa escola que outras crianças sabem disso, isso é só um exemplo que eu estou dando de mógico, música, mógico. mas Eu estou falando de todo o capital cultural, da literatura, de cinema e tudo. É, é, a, gente, é, é, a criança que não tem isso, ela já está em desvantagem. Ele prova até por meio de pesquisas que até os professores já olham... Melhor, você já foi professor, é isso, eu também. É natural que a gente olhe com um olhar mais generoso para aquele aluno que eu gosto mais, que está perto da nossa cultura. E ele diz o seguinte, que a escola é essa instância de conservação. Ela pega e faz isso. Como a gente pode, é, se é que eu me fiz entender, a gente pegar essa música, que é chamada de música erudita, aí eu vou falar aquilo que eu te falei aqui em off que me incomoda muito, mas ninguém conseguiu resolver porque, né, o contrário de erudito é inculto e o contrário de popular é aristocrático e a gente faz música popular e música erudita, não, não tem nada a ver, não, né? Não, eu, não, eu te dei é. aquele exemplo, Carlos Gomes fazia os seus cartazes com, com, com, escrevendo com erro de português e o Luiz Tatia é professor titular da USP, mas o Luiz Tatia é popular e o Carlos Gomes é erudito. Para mim, é, toda essa conformação é só uma maneira de, da elite brasileira, e não é o seu caso, você tem uma paixão pela ópera, mas a elite quer impor como legítima aquela música e deslegitimar, por exemplo, eu não fui assistir o show do Kiss aqui, mas alguém me mostrou pelo, pelo, pelo celular, e falei, isso é ópera pop, o cara tocava.